Na terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio, a Corteva AgriScience, Divisão Agrícola da Daldopon, lança oficialmente a Academia de Liderança das Mulheres no Agronegócio, em parceria com a Fundação Dom Cabral e também a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. O projeto piloto é composto por 20 mulheres e está marcado para início em fevereiro de 2019. O projeto vai proporcionar treinamentos para que mais mulheres possam se desenvolver e se destacar não apenas na agroindústria, mas também em associações e entidades de classe ligadas ao setor. O treinamento ele começa o ano que vem, em fevereiro. Ele vai estar focado em 20 mulheres líderes. Está dividido em três módulos. O primeiro módulo vai ser em São Paulo. Ele é praticamente uma semana e ele está focado em liderança, boas práticas e gestão. O segundo módulo vai ser em Brasília, porque ele já está conectado com temas regulatórios e também com temas de ciências sociais, ciências políticas, justamente para engajar essas produtoras no mundo mais externo da complexidade que tem a agricultura no país. Para o diretor executivo da ABAG, a evolução do agronegócio mostrou mais uma necessidade no setor, avançar também na formação. No início desse ano a gente começou a conversar, a gente já é parceiro da Corteva em outras coisas. O ano passado na pesquisa que nós fizemos, eles já estavam com a gente. E aí, em conversa com eles, veio a ideia de trazer alguma coisa na linha de formação, de modelo de gestão, de liderança tal. Que é uma coisa importante, né? se a gente olhar, o agro tem evoluído muito rápido em muita coisa. Mas a questão de formação, na questão de liderança, a gente tem um espaço uh, a ser preenchido. Né? Então, as conversas começaram no início do ano, uh, a gente começou a montar mais ou menos a ideia, aí trouxemos a Fundação Dom Cabral, uh, que vai vir com o conteúdo, a Fundação Cabral é especializada nisso, uh, e aí acabou uh, uh, culminando com essa questão aí da Academia de Liderança das Mulheres, que a gente está lançando aqui no Congresso agora, esse ano. Francisco Maturo, vice-presidente da Abag, ressalta a forte presença das mulheres no setor e também a maneira como estão à frente na gestão dos negócios. O mundo precisa se modernizar, porque as tecnologias estão se sobrepondo muito rapidamente. O que o mundo mudou nos últimos 10 anos, talvez não tenha mudado no último século. Então é fundamental que isso ocorra. E falando de mulheres, as mulheres hoje devem responder por 20, 25% à frente e à gestão do agro. Então, a mulher que sempre, de uma forma ou de outra, participou eh, da vida da propriedade, da vida do marido, ela sempre deu suporte e muito, muito, muito, muito ajudou nas decisões de uma compra, nas decisões de uma ampliação diária, nas decisões de uma compra de máquinas mais tecnológicas. A mulher sempre auxiliou. E hoje a gente vê com muito prazer as mulheres eh, tomando a frente aí em 20%, 25%. Na gestão, não mais na parte de trás da gestão, na parte da frente. Isso é importante para o Brasil em uma universidade, uma academia que se cria, é sempre uma melhoria, é um passo que o Brasil dá à frente. Ana Serazoli enfatiza que a Academia de Liderança das Mulheres do Agronegócio está em linha com o propósito da Corteva, que é enriquecer a vida de quem produz e de quem consome garantindo o progresso para as próximas gerações. Nós estamos fazendo essa seleção das mulheres, uh, olhando mulheres que hoje já têm um protagonismo dentro da agricultura e mulheres com que a gente entende que esse tipo de conteúdo vai ajudar a fazer ela ir para um próximo nível de se tornar ainda mais protagonistas também fora da porteira, nas comunidades que elas que elas operam dentro das associações e, eventualmente, até quem sabe a gente ajudar a formar líderes que possam fazer parte das, dos nossos governos no futuro.